18 de Maio arrancou em Portugal a segunda fase de desconfinamento. Nessa data, os cafés e os restaurantes voltaram a abrir as portas, após dois meses sem clientes, sentados nas suas mesas. Em fontes, o Cruzeiros Bar e o Café Fonte Viva são dois exemplos de comércios que tiveram de encerrar por completo. Incluídos num dos setores mais afetados pela doença Covid-19, o Portas de Marão visitou-os para perceber como está a correr o regresso ao negócio. Vamos agora abordar o proprietário do Café Fonte Viva, o Fernando Alpulli. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Uh, como é que se sente por voltar a reabrir o café após estes dois meses de portas fechadas? Por enquanto um bocadinho negativo, ainda está um bocadinho bastante calmo e esperamos que vamos esperar mais algum tempo, ver se isto vai melhorar, porque por enquanto está mesmo mesmo um bocado difícil. Uh, quais foram as dificuldades sentidas durante este encerramento? As dificuldades para já, as primeiras foram financeiras, claro. E com a empregada ter que pagar o layoff sem haver rendimento nenhum, ter que pagar alugares, eletricidade, enfim, todos os custos, não é? E sem, sem termos rendimentos é um bocado difícil. O pouco que tínhamos angariado foi-se embora. Estamos durante o encerramento, fechou portas por completo ou conseguiu realizar outro serviço? Take away ou. Nada, porque take away, não faço comidas, portanto, é quase impossível agora. Quais foram agora as regras impostas pela DGS para a reabertura do estabelecimento? Regras como toda a gente, é gel, separação das mesas, desinfetar várias horas por dia, várias vezes por dia, quer dizer, é um custo enorme em material, em produtos e, e a fazer sem, sem resultado, como vê pois, como A casa diz... continua praticamente vazia, não é? Como me diz, uh, estes primeiros dias não têm sido fáceis comparativamente ao tempo anterior, a esta não, não. pandemia longe é uma disso, diferença muito longe significativa. Disso, muito, muito, muito. Uh, quem vem até aqui? Está a cumprir facilmente as regras impostas para já? Nem todos, mas bom. também não é fácil, não é num café uma pessoa não vai andar a, a beber, a tirar, a meter máscara, a tirar, a meter máscara, a tirar, a meter máscara. Portanto, tiram uma vez, lá e vão embora, não é? Portanto, Sente-se que há mais dificuldade por claro, parte da pessoas, população mais envelhecida. as pessoas não estão habituadas, não é? Isto é, somos uma aldeia, exita, uma bilhazita pequena, as pessoas... Não há, não há ninguém que esteja contaminado, porque sentem-se um bocadinho mais à vontade. Portanto, Mas têm-se Sim. Uh, Aproxima-se uma época importante para a sua atividade económica. Uh, quais são as expectativas para o próximo verão? Que venham os imigrantes. Mais do que nunca? Mais que nunca, porque é os que realmente nos ajudam, não é? Porque estamos anos que é muito difícil durante o inverno e recuperamos um bocadinho durante o verão, portanto, o, o que nos leva é, é, é viver todo o ano, praticamente, durante o inverno, não é? Mas este ano não sei o, o, o que vai ser, não é? Quer deixar uma mensagem de segurança, de otimismo, um apelo para que os clientes... A mensagem de segurança que eu digo é que tenho uma casa que as normas estão a ser cumpridas como deve ser, ainda hoje tive o controle da, da, da proteção civil, que veio visitar o local, que viu tudo, como disse, que estava tudo em condições, portanto eu acho que uh, está tudo para, pronto para acolher o cliente e que eles sintam segurança completamente. Muito obrigada, Fernando. De nada, obrigado. Portas do Marão deslocou-se agora ao restaurante Senhora de visão um dos comércios que já tem autorização para voltar a abrir portas. No entanto, até agora não existe qualquer data prevista para a sua reabertura. Iremos agora abordar o proprietário do Cruzeiros Bar, o Paulo Conceição. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Uh, como é que se sente por voltar a reabrir o café? Bem, claro, sem dúvida. Uh depois de uma, uma paragem de dois meses é sempre bom voltar ao negócio quais foram as dificuldades sentidas durante este encerramento uh, as despesas fixas que a gente tinha não é uh, luz água uh, social uh, tudo a uh, família despeso uh, cozinha o um talho durante Para... essa fase uh, readaptou se optou por uh, realizar algum tipo de serviço diferente como o takeaway Sim, sim, por acaso também fez um takeaway especialmente de farcinhas e pronto, uh, correu mais ou menos. A adesão dos clientes foi positiva? Foi, foi, no fundo foi. Uh, agora, nesta fase, quais foram as regras impostas pela DGS para a reabertura do estabelecimento? Quais são as limitações, por exemplo, ao nível de espaço? É, uh, pronto, tivemos que tirar a metade do mobiliário, 50%. Temos uma lotação para 48, ficamos com 24 lugares e, o distanciamento pronto, e as limitações são, é, é pouco, mas pronto, temos de adaptar às novas, às novas regras e, e às novas um, diretrizes que eles mandam, que é usar a máscara, o gel e essas coisas todas e, e pronto, acho que os clientes até estão mais ou menos a, a dar Uh, como é que tem corrido estes primeiros dias? Os clientes já se sentem confiantes para voltar? Alguns, alguns, mas a maioria não, ainda não. Ainda se nota uma quebra muito grande na, na, na, nos clientes, mas pronto, acho que com o tempo as coisas irão irão voltar. Meio, ao normal nunca, mas, mas pronto, acho que as pessoas ainda vão aderir mais um bocadinho. Quem vem até aqui tem cumprido facilmente as regras impostas? Sim, sim, sem dúvida. Os clientes têm usado máscara, têm desinfeitado as mãos, tem medida de distância, e, e quando às vezes há um ou outro menos traído, a gente avisa, e, e no fundo, no geral, acho que está tudo a cumprir. Aproxima-se uma época de extrema importância para este tipo de atividade económica. Quais são as expectativas para o verão que se aproxima? Opa, esperamos que seja melhor do que o que está a acontecer agora. Não é? Esperamos que venham alguns imigrantes e que, e que deem mais um bocadinho de ânimo aqui à nossa, à nossa, à nossa região. O nosso Conselho e à nossa Paragresia, mas eh, tenho boas expectativas, vamos lá ver. Uh, em que medida é que a Câmara Municipal por exemplo, contribuiu para que exercessem esta reabrissem agora e exercessem esta atividade de forma segura? Uh, acho que a Câmara Municipal tem muito bem em nos dar um apoio uh, nos produtos, nas é? máscaras e luvas e algum gelo e nos vai continuar a dar durante um mês ou dois acho que foi uma boa uma boa uh, atitude da Câmara e uma boa iniciativa tanto a Câmara municipal e o seu Presidente são muito, tanto parabéns Enquanto comerciantes têm dificuldade em aceder a esse tipo de equipamento de proteção individual e também de higienização? Sim, na altura era um bocadinho caro, agora acho eu que já estão a, a reduzir um bocadinho aos custos mas claro que muita gente sente dificuldade em manter isto porque são produtos que se gastar muito especialmente o gel e, e as máscaras que a gente temos que usar quase todos os dias, ou todos os dias, não é? Uh, mas pronto, uh, isto lá se vai adaptando. E, e mais uma vez, quero agradecer à, à, à Câmara Municipal o facto de, de terem usado os comerciantes de do Conselho nesta situação. Uh, que mensagem quer deixar aos clientes nesta fase de regresso à normalidade ainda muito cuidadoso? Uh, Quero-vos dizer que podem visitar o, o meu espaço comercial, Cruzeiro do Bar, Vão se sentir em segurança, a higiene está a ser rigorosa, portanto, acho que por aqui não irão ter problemas, portanto, podem vir consumir e podem ver, estar à vontade na esplanada de Cruzeiros, no Cruzeiros, o distanciamento está tudo feito, está tudo pronto para receber os clientes com muito gosto. Obrigada, Paulo. Obrigado.